Não tem muito o que fazer. Mariana Bispo, vambora? Vambora. Muito obrigada pela companhia, A gente. Fala Brasil, vem aí. Tchau, tchau. tchau. tchau.